E aí galera, seja bem-vindo no canal do Chão E hoje aqui eu vou mostrar para tá, vocês uma técnica bem bacana Eu já estou começando aqui, aplicando um produto aqui Essa base para artesanato é, Para a gente fazer a, a base de tudo Para poder iniciar esse, essa técnica legal Vocês vão ver aí, Vamos ver como que vai ficar essa aplicação hein? Ó, Primeiro a gente... Aplica aqui a base para artesanato. É bom aplicar umas duas demãos. Aqui eu estou aplicando a primeira. E aí vamos esperar secar, lixar, aplicar outra demão e lixar. Vamos lá. Então pessoal, apliquei aqui né, a base para artesanato e agora vou lixar. Aí. vamos lixar, deixar bem lisinho e aqui eu já volto aplicando a segunda demão. É isso aí pessoal, então eu lixei e vamos lá para a segunda demão da base. Uhum. Ela vai cobrir essa, essas imperfeições que às vezes podem ficar. Vamos lá, vai ficar bonito aqui. Lembrando bem que eu não tenho muita habilidade com <risos> pintura, essas coisas e estou aprendendo também com vocês essa aqui é uma técnica que eu já, eu já fiz e gostei e é por isso que estou trazendo no um canal para mostrar para vocês como que é simples e fácil fazer é isso aí, vou ficar na segunda mão aqui vou parar o vídeo novamente né? e vou deixar para o próximo passo Então, pessoal, fizemos a pintura da do MDF aqui, né? com a base para artesanato, lixei, limpa para tirar todo o pó que fica. Lembrando que a lixa, galera, você pode utilizar de 220 a 400. Se você quer fazer uma, né, um acabamento mais fino, você usa uma, uma de 400 para dar um acabamento mais fino, né? Então, agora vamos para o outra etapa. Lembrando que a, utilizando a base para artesanato, você pode é, limpar o né, um rolinho ou um o pincel com água. Agora para sempre reutilizar. Eu lavei com água e vamos agora aplicar a, a cor rosa, rosa antigo da, da gato preto. É rosa antigo, vamos lá. Vou despejar um pouco sobre a peça eu vou aplicar novamente com o rolinho porque eu senti mais facilidade de aplicar com o rolinho mas você também pode pintar com pincel eu particularmente eu acho o rolinho mais prático pelo menos situação aqui Fiz a, fiz a aplicação com um rolinho, aí fiz duas na mão e dei uma lixada para dar um acabamento melhor. Se você usar um rolinho e colocar um excesso, pode ser que ele fique texturizado, no caso do rolinho. Então ele dá uma lixadinha, né? já ficou bacana. Agora nós vamos fazer o efeito da madeira cartonada Eu vou pegar aqui um, um pedaço de papel, vou despejar um pouco da tinta marrom, peguei é para decorativo. e vou utilizar também o diluente 3 em 1 que vai servir para fazer essa, essa técnica muito legal essa, daqui, essa técnica aqui foi um, um grande amigo aí que me ensinou Mauro Tavares, inclusive tem um canal no youtube que você pode encontrar bastante material no canal dele mistura bem aqui ó, três em um aqui com de decorativo e vamos aplicar sobre a placa. pode colocar uma camada um pouco generosa. Olhando assim parece que eu estou fazendo arte. <risos> Mas vocês vão ver que bacana. Cuidado para não pintar a mesa. Aqui, Agora nós vamos pegar uma embalagem, qualquer produto, é né? Vamos rasgar aqui. Vou fazer um rasgo melhor aqui. Vamos aqui só esse pedaço aqui. E vamos lá. A gente vai fazer, tentar fazer o efeito aqui. É isso aí pessoal. Agora aguarda a secagem e enfim, uhum. nós vamos para o próximo passo. Isso aí, vamos para a próxima etapa. Agora eu vou aplicar a goma laca indiana. Deixa eu despejar sobre a peça. Aqui eu vou, vou aplicar com pincel. Vamos lá. Vamos, a gente... Precisa aplicar uh, essa goma lá para impermeabilizar, para a gente conseguir aplicar o, o último passo. Daqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Deixa espalhar bem sobre a peça. Que legal que nivelante, né? É bem prático. Ó, já está dando, tá dando um efeito bem bonito, já hein? Aí vamos lá, espalhar bem no produto, aproveitar. Parece que tem uma camada exagerada, uma mas acho que não é, não. Vamos é, lá. É, o último detalhe. Ficando bem. Ah, é, lembrando pessoal, a utilizar alguma lata indiana no um pincel, é importantíssimo que você limpe com água. Com água não, com álcool esse produto aqui, ele se você não limpar com, com, a, com álcool, você vai acabar perdendo esse pincel então, para não perder o pincel, limpe com álcool aplicamos a goma laca indiana e agora vamos para o último passo é isso mesmo galera, tá terminando, agora é o acabamento nós vamos usar o hidrovitral vamos despejar aqui sobre a peça Pode ser generoso aqui na, na quantidade. E aplicar uniformemente em cima, né? espalhar bem sobre a peça. Ó, não, tá, não tá seco, mas já está dando um acabamento bem bonito na peça. É isso aí pessoal, só aplicar. E daqui a pouco vou mostrar para vocês a peça já pronta. É isso aí pessoal. Agora a peça está seca e pode ver ó, com acabamento de hidrovitral Você pode ficar uma camada bem generosa e a peça vai ficar linda, cara. Então você pode fazer o que quiser, você pode fazer relógio de parede, pode fazer personalização de caixa, caixa de ferramentas, qualquer ideia que surgir. E eu acho até interessante, galera, se vocês realmente gostou da técnica, gostou da ideia, é, não deixe de comentar aí no, no comentário do vídeo. O que você achou desse de, dessa aplicação aqui, né? Se você conseguiu fazer, se você já fez, não hum, deixe de comentar aí, galera. É muito legal os seu comentários, com certeza eu vou estar lendo. E dá aquele like maroto e não, não esqueça de se inscrever também no canal. Esse é o primeiro vídeo, pois pois garanto para vocês aí que vai ter muito mais vídeos maneiro com ideias legais aí do que você pode fazer. E é isso aí. Quero agradecer a todos. Obrigado, galera. Um abraço.